Thank uh you. -huh. galera, beleza? Tão percebendo que estou meio sumido, né? Estou de volta aí no canal e nessa questão extraordinária nesse momento que nós estamos aí vivendo uma situação de crise, de né, situação de vida muito complicada, né? Mas estamos aqui para fazer para vocês um vídeo para passar para vocês as últimas atualizações do que tem acontecido na Bundesliga. O campeonato alemão que está parado e que tem uma previsão, por enquanto, ele voltar a 2 de abril. Vamos primeiro recapitular o que aconteceu. Todo, todo mundo está sabendo da pandemia desse Covid-19, né? que, que todo mundo chama de novo coronavírus, né? que é uma série de coronavírus que tem uh, formado de vírus. Né? E, e aí, o que acontece? o cabalho alemão ia ter uma rodada, lá atrás, lá quase no mês passado, aproximadamente, nós íamos ter a vigésima, quinta e a vigésima sexta rodada, né? nós íamos ter, por exemplo, o Schalke Dortmund, depois do, da, daquele jogo da Liga dos Campeões, que o Dortmund foi eliminado pelo PSG, né? que ia acontecer lá no começo do mês, aí, beleza, só que aí, Houve os surtos de casos de coronavírus em toda a Alemanha e aí a Bundesliga teve que ser obrigada a parar. Desde então, de lá pra cá, o que, que tem acontecido? Houve uma, uma. Uma situação da Liga ficou parada e, e deu um prazo para pôr em 2 de abril. Agora, no início do mês que vem, para voltar ao Campeonato. Só que aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E conforme as coisas foram desenrolando, e lá temos na reta final do inverno, do, do inverno, quase indo já para a primavera. Então, essa situação era tá ainda num ponto de pico né, em relação à a, a, a, a Alemanha. E aí, beleza. Fizeram isso e tal, aquela coisa toda de parar. E aí agora nessa última segunda-feira nós tivemos uma reunião do, da DFL com a. Com a nossa queridíssima DFB, junto com a associação do, de todos os clubes da primeira e da segunda divisão. Seis clubes da primeira. Seis clubes estão com problemas que podem correr o risco de ter uma falência. Explico. A Bundesliga, entre as principais ligas da Europa, ela é a única que não tem a garantia, né? o seguro, em caso de um adiamento, de uma paralisação, uh, ou um caso de cancelamento de campeonato, por conta de algum problema extra fora, como é o caso da, da atual pandemia que nós estamos tendo. Então, o que, que acontece? Estão tentando criar soluções para que possa ter o campeonato, nas nove rodadas que vamos ter, temos para Vanderbellen e a Entraste Frankfurt, serão dez rodadas. E aí começaram a surgir muitas uh, possibilidades. Se o Campeonato encerrasse, como última hipótese que eles estão pensando, de, ter, de não ter campeão e não ter rebaixamento e sub-2. Só que aí causaria um outro problema, porque não teria o, o dinheiro de televisão do jogo exibido e os clubes poderiam parir aí, pode seguir aí a corda. Ela poderia pegar de uma maneira mais forte. Mas, ok. Foram disputadas, disputadas até agora 25 rodadas. Então, nós temos aí, cada time tem 9 jogos até o final da competição. As duas exceções são o Bremia e a que se enfrentaria, como eu falei, naquela 25 quinta rodada, mas o duelo foi adiado. Lembrando que nós temos duas rodadas, né, que seriam adiadas, que foram as rodadas que teriam o jogo do Borussia Dortmund contra o o Schalke e do jogo que o Dortmund ia fazer contra o Wolfsburg, fora de casa. Né? E no dia 4 nós, de abril nós teríamos o ter um jogo contra o Bayern de Munique e Munique. Pois bem. A ideia da DFL, a Liga Alemã de Futebol, é que a Bundesliga retorne e seja finalizada. Existe a remota chance de cancelamento uh, do torneio sem um campeão e sem rebaixamento. Mas isso seria a última hipótese de todas. De acordo com as informações do site Sportbuser, a DFL já tem planos para a volta do Campeonato Alemão e também da segunda divisão. E uma das possibilidades reais, vejam bem, é que uh, sejam escolhidos uh, lugares fixos uh, em diversas regiões da Alemanha, uh, com vários jogos acontecendo em um só dia e no mesmo estádio. Vamos botar um exemplo e prático e. vamos dizer assim, hipotético se isso acontecer. Um, vamos supor que o Dortmund recebe lá o. o Schalk. receberiam outras quatro equipes para fazer o jogo contra o Wolfsburg, contra o Bayern e tal, Vai jogaria ali naquele local e tal. Um, as delegações do, do time sairiam de um hotel, iriam para o estádio e receberia três jogos em um dia e retornariam de, de imediato evitando contra, é, contato com outras pessoas aí três ou quatro dias depois esses mesmos seis clubes voltariam em campo vamos supor, no Signal do Parque enfrentando outros rivais que estão no mesmo hotel tudo sem torcida. Certo? Claro que isso pode acontecer que tenha jogos em Bremen, ou no, lá no Barça do Estádio, ou, no, ou em Berlim, no Estádio Olímpico, ou no próprio Estádio da Aliança Arena em Munique, enfim. Nesse modelo, o restante da temporada poderia ser disputado em 16 dias. Isto vale também para a segunda divisão, já que os clubes da, da segunda Bundesliga seriam colocados no mesmo hotel do, dos times da Elite e fariam jogos do, em locais, nesses locais fixos. A próxima reunião da DFL, DFB e os clubes está marcada agora para o próximo dia 31 de março, ou seja, daqui a 11 dias. Os outros modelos serão apresentados e aí nesse dia vai sair provavelmente uma, uma definição de como a Mundas será cronco E aí, né, cabe para cada um como que vai ser a solução, qual vai ser a como, como que isso vai ficar daqui para frente. É óbvio que a gente tá numa situação de pandemia. Tá? No Brasil, aí estamos vendo casos ah, assustadoramente grandes, né, de, nessas últimas 24 horas. Então temos um momento de pico, e lá também. E na Alemanha também o negócio está feio. Então, é uma situação. Atípica, é uma situação que, justamente no momento em que nós temos um campeonato mais equilibrado, uh, talvez da história, né? Da. da, da dessa, dessa atual década, né? Então. fica aí essa sombra de dúvidas: o que pode acontecer, o que pode ocorrer em, em relação à reta final aí da Bundesliga, que é um, certamente é um momento muito bizarro, mas é óbvio, né? É, a saúde tem que ser colocada em primeiro lugar e tem que ver como é que isso vai ser feito os procedimentos de segurança que podem ser feitos para que a próxima temporada possa ser aí uh, concluída e encerrada de uma maneira mais tranquila bom, passar para vocês é o seguinte uh, lave bem as suas mãos com sabão com sabonete de 20 a, 30, a 40 segundos, tanto de na parte da frente das mãos, quanto na parte de trás das mãos, também entre as mãos. Se você for sair para ir para um mercado ou para uma farmácia, uh, use um álcool gel para que você possa também fazer esse procedimento. Né? Para você que está tá trabalhando em uh, postos de gasolina, uh, restaurantes, enfim, Cabe também se adaptar a isso para você não possa ter o contágio com, com outras pessoas. O mais importante, as pessoas que têm aí condições de grupo de risco, sejam eles de 60, 70, 80, né, 90 anos e em diante, ou que têm problemas de, de coração ou problemas respiratórios, evitem contatos com essas pessoas e não compartilhem as mesmas coisas com outras pessoas que você esteja usando, né? prato, essa, essa bebida, copo, essas coisas. Tome muito cuidado em relação a isso, cuidar muito bem na sua saúde, para que nós possamos evitar esse contágio e mais importante, se você puder ficar em casa, fique, que isso vai ser extremamente fundamental, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo e, e para que nós possamos aí quem sabe continuar curtindo a Buda ziga, continuar fazendo nosso trabalho da mesma forma, da mesma maneira, seja no Borussia no Brasil, seja na rádio PT, uh, seja aqui no canal do YouTube, que possamos fazer isso tudo de uma maneira mais tranquila e que possamos ter uma vida normal logo, logo, em breve, quem sabe aí mais para frente com a situação tudo normalizada se Deus quiser porque nós temos a fé e nós temos a esperança que nós sairemos isso aí uh, o mais para cima possível uh, né no, no, no máximo que nós podemos fazer certo deixa o seu like divulga o canal para os amigos para a galera passem essas dicas aí para todo mundo que é extremamente importante e a qualquer momento talvez eu volte aí para Pra gente fazer um, um vídeo para interagir com vocês. Lembrando que no meu canal no, de Games no YouTube, a partir de amanhã, nós vamos fazer algumas lives para interagir com vocês, para tocar uma ideia e assim passar o tempo uh, para distrair, enfim, para tentar se relaxar um pouco uh, em meio a essa situação que nós estamos tendo. Certo? Um abraço para vocês e até a próxima, hein?